Oi pessoal, voltando aqui, uh, estamos com uma linda live com a Kelly Canedo, que está no Egito, este ser maravilhoso, aceitou vir aqui trazer uma live, como a Keurin está num local lá onde talvez a internet esteja um pouquinho complicada, porque ela está na, no, no, na conexão 3D. Então, vamos ver se melhora aqui a conexão. Se não melhorar, a gente vai ter que ver. Muito, muito já foi transmitido. Deixa eu ver aqui. Ah, só um Acho que agora ela entrou. Oi, Deusa! Certo. Bom, vamos ver se vai melhorar. Bom, A gente tenta vamos... tudo para melhorar, vamos ver, né? É que é engraçado porque eu te escuto perfeitamente e você me escuta eu perfeitamente. Eu também te escuto perfeitamente, é isso que eu não tô entendendo, é isso que me dá agonia. Quando Sim. eu não tô, sabe? Quando tá todo mundo, né? E... <risos> e eu não tô assim Daí parece realmente que eu tô estranha ah, Mas peraí, vou esperar que Melhorou? Tô falando melhorou? Que melhorou. Pessoal, comentem aqui, gente, se melhorou Comentem mais, por favor Por favor, gente, nós agradecemos, agradecemos. Será, que, será que tá melhor agora, gente? Vocês podem falar Ficou ótimo agora? Ah, ficou ótimo agora Ai, gratidão, Deus, como você é gentil, como eu te amo. Gratidão, Arcturianos, Mestre Saint-Germain, Arcanio Ai, que bom. Pô. Ai, que ufa. Ai, sou muito feliz. Ai, ah, graças a Deus. Lá, eu... Agora tá acho bom, que a gente tem então vamos lá. Vamos continuar, né? Não ser, tá, vamos continuar. Que... Continua minha princesa, minha rainha egípcia que está aqui, uhum! eu amei, amei diretamente do Egito eu vou, colocar, eu vou colocar tão grande no final da live, assim. eu boto ali a, a localização, né? Eu vou colocar tão grande Egito Olha só, eu de noite porque eu também, eu também sou toda diferente, eu durmo desde que algumas coisas eu comecei a canalizar, algumas coisas aconteceram. Eu também chamei de morte, Kelly, porque eu tive um, uma situação, mas ela não foi física, ela foi psicológica, né? Uhum. Então, assim, foi como trocar de... como reencarnar, assim. Mas, uh, depois, outro dia eu falo sobre isso, mas, assim, depois disso tudo ficou diferente. Então, eu também tenho horários estranhos, né? Eu, eu durmo de manhã. Eu não, é Olha. muito difícil conseguir dormir de noite Nossa. De noite, assim, é como se eu, eu me sinto em casa É muito diferente, assim Então eu trabalho, faço muitas coisas também Faço, né? Eu descanso e tudo Mas assim, eu durmo mesmo de manhã Das seis até as onze Não é Uau. sempre assim? Mas geralmente é assim Amanhã, para mim, é um momento Onde eu tenho que estar desligada Uhum. Uh, eu preciso sair daqui, é como se o barulho ao meu redor fosse alto demais eu não sei porquê e aí depois, de tarde, eu começo o meu dia, mas tá tudo bem eu acho que o melhor, como a Kelly, é aceitar o que teu corpo tá falando, Sim. porque eu ficava lutando, né e brigando com isso e tentando acordar é despertador e não sei o que, e tentando me adaptar ao horário da sociedade, ou sei lá uhum. e isso começou começou a ficar muito ruim, muito difícil, muito doloroso. E aí depois eu decidi organizar os meus horários, né, de acordo com como eu estava. E aí as coisas começaram a melhorar em todos os sentidos, prosperidade financeira, saúde, né, alegria, sorrir mais, brincar mais, estar melhor, sabe, quando eu parei de lutar, então essa pode ser uma dica. A Karen também passou, não foi igual ao meu, da Karen foi muito mais forte, gente. Imagina, ela ficou em coma, uh, em desmaio, né? Por cinco, cinco horas. horas. Passou por diversos downloads. Então, é, e eu lembro mas, que é. quando eu levantei, né? Eu levantei, tipo uhum. assim, eu olhava para casa e eu falava, meu Deus, isso aqui não é meu. Nossa, isso aqui nada é meu Eu olhava o meu corpo, meu Deus, esse corpo não é meu Aí chegou meu filho Meu filho, eu, eu levantei logo depois de 10 minutos Meu filho chegou da escola, né? E aí eu, eu peguei no rosto dele e falei Nossa, você não é meu filho E ele hum. falou, nossa mãe, o que que eu sou? Eu falei, filho, eu, ainda, eu, não, eu não consigo te explicar Mas você não é meu filho Eu, eu olhava nos olhos dele assim, sabe? Sim. E aí eu levantei assim, meio que em choque e, eu, uhum. e uh, a primeira coisa que eu senti A hora que eu levantei assim Eu lembro que eu fiquei de pé Foi um desapego total De tudo e de todos Nada me pertence Esse corpo não me pertence A casa não me pertence Nada me pertence Família não me pertence Foi um desapego assim desapego. Foi tão uh, e, e extremo o desapego Que a Sim. minha família uhum. sentiu Minha família sentiu A pessoa que mais sentiu foi o meu marido Que agora é meu ex-marido é. Hum. É. Ele, ele sentiu conheço. muito Porque é. nós, éramos, nós éramos Totalmente grudados um no outro Era como se fosse chaveirinho um do outro A gente não tá. fazia nada um sem o outro tá. A gente não ia tá. no mercado um sem o outro sabe? E depois que eu tive essa, essa morte eu levantei tipo assim É, mas eu sou tudo e basta Eu não preciso mais ser, assim. Não preciso dessa dependência Até é. essa morte eu era dependente Emocional de, Das pessoas do marido, eu era totalmente dependente. Tipo assim, eu preciso de todo mundo do meu lado, sabe? Tá. E quando eu levantei, não, eu sou tudo e basta. Eu sou a plenitude, eu não preciso mais de ninguém, eu sou tudo. Eu não, sabe, eu sou completa. E aí foi quando o meu marido, que agora é ex-marido, ele começa. Tá sem som de novo, gente? <risos> Mas agora acho que a gente não vai mais parar. Tá sem som? <risos> Por favor, Kiara, não começa a chorar. Tu é toda hora chora. Não, não começa chora, a chorar Kiara. agora. Ah, o tá, som eu tá não ok, vou chorar. Né? O som tá ok, gente. Agora eu. É que pra eu tava tá tão som. ansiosa pra essa live com aquele tão feliz, tão grata, tão feliz. Gente, eu quase <risos> saí para comprar um negocinho de Egípcio para botar aqui para agradar ela. <risos> ah, eu eu tenho, só não fiz porque não teve. Tempo, sabe? Mas na próxima eu juro que eu vou fazer. Eu queria comprar aqueles que tem umas moedinhas, eu acho lindo, ah, né? Eu, ah, eu vou me apresentar na, na, na live. A vai entrar e eu vou estar com o negocinho. Eu vai quase trouxe. Eu tenho em casa um monte de roupa egípcia. Eu, tenho. Tem? eu quase trouxe. Eu não mas tenho. Eu, ia mas eu vim só com mala de mão. Eu vim só com mala de mão. E eu trouxe só o um necessário. Ah, tá. Tá, tá tá bom tudo bem não mas olha a gente vai ter que vai ter que ter uma live no futuro com eu vou precisar usar esse negócio você viu eu não fiz sei. uma live eu, eu fiz uma live com Glauber com com uma tiarinha assim aqui né você viu ah, eu, eu tava de Deus não grega. vi ah, <risos> aquela que foto que eu te que mandei linda. que eu tô com uma coisinha dourada é do da live que eu fiz com Glauber na quarta-feira foi muito engraçada a live você precisa assistir <risos> eu vou assistir eu vou assistir com certeza. E na nossa próxima eu vou estar com a minha tiarinha. Também vejo. Tu também. A gente eu vai vou. fazer uma live egípcia. Vamos, egípcia vamos. vai ser linda, linda, linda, linda. Então, Ai, obrigada, o som está lá, ótimo. Então. Fiquei bem feliz agora. Bom, tá, continua, feliz. meu amor. E depois, ah, vamos lá. Então, e aí assim, quando a gente muda completamente, a gente volta com uma consciência totalmente diferente, é claro que nós temos sintomas lá fora. Porque não adianta. Você volta com uma consciência diferente você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai comer igual, você nunca mais vai pensar igual, você nunca mais vai agir igual. Então, quando você muda a consciência, a primeira coisa que muda é seu campo vibracional. E o que é que cria a nossa realidade lá fora? É o que a gente vibra. Então, as minhas células começaram a mudar, minhas células foram totalmente reprogramadas. De um dia para o outro, eu fiquei vegana, crudívora. De um dia para o outro, eu não tive transição alguma. Foi assim... Levantei e já estou comendo vegano E eu comia carne todos os dias Eu comia muita carne Que as pessoas nem imaginam Quanta carne eu comia todos os dias sabe? Uhum. Era tipo assim uhum. Eu tinha amigos vegetarianos E a hora que eles chegavam uhum. na minha casa Eu falava, eu não entendo porque você não come carne Era tipo assim que eu pensava E aí voltei com, essa, com essa consciência <risos> é, Voltei com a consciência E já levantei assim Vegana Incrudívoro ainda né? E ainda então uma imagina. Olha é, a então, diferença. Tudo gente. começou a mudar na minha e casa. E as pessoas né? ao redor perceberam e aí, que tudo estava diferente. Aí quem mais sentiu? Meus filhos não tanto, porque meus filhos eles estão acostumados com, com comigo. Eu sempre fui diferente. Eu sempre fui diferente de todas as outras mães, de todas as outras pessoas. Eu sempre fui eremita, igual você, sempre. Eu não, não gosto de estar perto de pessoas. Eu estou sempre. Então assim, por exemplo, eu ia levar meus filhos no parquinho quando todo mundo ainda embora, sabe? Tá. Quando todas uhum. as mães iam embora e o paciente estava gente é muito loucura é. Tipo assim, eu nunca fiz parte de clubinhos, de mães Assim, com os nunca, nunca, nunca Então meus filhos, eles sabiam que eu era diferente já Então quando aconteceu isso comigo, eles só ficaram me observando Ok, mãe, vamos ver o que, que de novo você vai trazer aqui, né? O que, o que uhum. vai acontecer Agora o meu ex-esposo, ele sentiu muito, muito mesmo Porque eu virei é. uma, outra, uma outra pessoa, né? Falava diferente, pensava diferente Tinha interesses diferentes meus trabalhos começaram a mudar, né, uhum. e aí ele não conseguiu mais me acompanhar, a gente fazia todos os cursos juntos, todos os livros a gente lia junto, uhum. e aí depois uhum. dessa, dessa data ele não conseguiu mais fazer nada junto comigo. E a gente tentou durante três anos, né, conseguir ajustar Eu, de novo as energias. Qual foi o tempo de casado total eh, é, entre tu e tu, é, tu e tu 14 anos. Gente, você é. ah. e, e aí a gente últimos, durante mais três, três anos, anos não, ele não conseguia nem chegar perto de mim. Ele falava que a minha energia estava tão diferente que ele tentava e não conseguia chegar perto de mim, né? E aí a gente tentou assim, nossa, a gente fez de tudo, fizemos de tudo, e aí a gente não conseguiu. Aí a gente, nossa, a separação foi muito linda também, porque a gente sabe o processo tá de cada um, né? Então, a gente se separou de uma maneira muito bonita, se abraçando. Olha, vamos cada um agora seguir o caminho um do outro. É, porque a gente precisa evoluir agora separadamente. Juntos a gente não vai se ajudar. Então, vamos cada um seguir o seu caminho. Mas só para você ter uma ideia, nós somos melhores amigos até hoje. A gente se conversa quase todos os dias. <risos> né? Mas tipo assim, como é que você tá tudo e ele... E aí, um ajuda o outro, sabe? E aí, como é que tá seu processo? Você tá conseguindo? Okay. E sempre se ajudando, né? Mas é, essa é uma das... São os sintomas. Quando a gente se permite para fazer essas, essas, essa ascensão, né? Porque uhum. a reintegração monática faz parte da ascensão. Quando a gente se permite para isso, a gente tem que saber que mudanças acontecem na nossa vida. Uhum. que principalmente entre relações. Tá. Relações em tá. casa. A nossa casa tem que ser to totalmente transparente, precisa ser totalmente sólida, né? Uhum. Não pode mais uhum. haver segredos entre as pessoas em casa. Uhum. Então, quando você ascensiona, você é totalmente transparente, totalmente. Você é um livro aberto e aí a pessoa uhum. que está do seu lado, às vezes, não consegue lidar com essa transparência toda, uhum. né? Uhum. Então Depois é por isso, isso que, que relacionamento é, é, um, os relacionamentos agora da nova Terra, elas estão, eles estão mudando E é por isso que está vendo muita separação agora Que as pessoas estão sendo preparadas para esses relacionamentos transparentes Não Sim. vai mais ser aceito relacionamentos de um teatro, sabe? Vou fingir que está tudo bem, isso não vai mais existir na nova energia não. A nova energia não. é transparência ah. total então eu tive essa morte, né, que foi em 2019, e aí até 2022, que foi em fevereiro de 2022, eu continuei nessa, nessa tentando né ajustar tudo em casa, não consegui, Aí eu tive aquela reprogramação. Às três horas da manhã veio uma nave aqui em cima, em cima da minha casa. às três horas da hum. manhã eu comecei a escutar um barulho de reprogramação, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, por três horas. Claro. E aí eu falava <risos> para eles assim: vocês por favor, vocês não podem me levar em projeção astral, para fazer isso quando eu estiver na nave, Lines. porque uhum. tá muito barulho, eles falaram assim não, porque a reprogramação tem que ser no seu físico uh. é no seu uh. físico é, uhum. e aí foi quando eu acordei no dia seguinte até esse dia eu dormia de 10 a 12 horas por dia, até fevereiro uhum. de 2022, eu sempre dormi cedo e acordei tarde, sempre, e ia dormir às 9 da noite e acordava às 9 da manhã todos os dias, tá? Uhum. E a partir uhum. desse dia de fevereiro de 2022, eu comecei a dormir só três horas por dia. Três horas. Aí, de repente, eu não tive mais fome. o corpo falando assim, a gente não precisa mais de comida. Não precisa mais. Né? Só coma aquilo que a gente precisar. E aí, eu comecei a escutar cada célula falando comigo. Sabe? Uhum. Bem doido. Eu escutava a célula do meu pé falando comigo. Né? Uhum. Aí, não precisava nem de comida, nem de sono e nem de água. eu falei, caramba, uhum. que mudança é essa agora, né? Aí foi uhum. um preparo, eu, eu precisei ser preparada para começar a trabalhar com os cilindros uhum. na malha magnética Porque para trabalhar na malha magnética a gente tem que ter o corpo totalmente sutil Senão a uhum. gente não consegue fazer o trabalho lá Porque o trabalho lá é totalmente de transmutação energética através do amor incondicional Ai, Totalmente amor incondicional é. A gente pega a, a força do sol e a uhum. gente coloca dentro do cilindro e através do nosso coração, uhum. o nosso coração emana o uhum. um amor incondicional juntamente com a força do, da luz do sol, e é isso transmuta uhum. a energia do planeta Terra. Então, para isso, Não. a gente precisa estar totalmente sutil, né? Uhum. E aí eles foram e tu traz todas as lembranças, que eram, uh, dessas dessas conexões, dessas experiências, uh, e Todos. tu faz... Elas Quando o teu corpo físico está dormindo Sim. Ou também quando ele está acordado Também quando sei ele está acordado Assim, dos cilindros <risos> Dos cilindros não, dos cilindros o corpo tem que estar tá dormindo tem... O corpo tem que tá estar tá dormindo, dormindo. Tá. É, Porque eu recebo uma outra roupa Eu Não não é assim Quando a gente faz uma projeção astral A gente geralmente vai com a roupa que a gente está né? A gente a gente <risos> simplesmente <risos> levanta desse jeito né? Mas quando a gente vai fazer os trabalhos Que somos convocados Na malha magnética, eu recebo uma outra roupa então, eu preciso estar com ah, o corpo tá, dormindo. Tá. Agora, tá. trabalho de transmutação, ah, eu faço enquanto eu tô acordada, né? Aí uhum. eu faço o trabalho aqui acordada mesmo. Mas esses trabalhos, eu, sou, eu faço parte de um grupo. E nesse grupo, eu tô sempre junto com as mesmas pessoas. Já há muitos uhum. anos. Então, a gente uhum. se reúne e, e a gente se conversa lá. A gente tem reuniões antes dos trabalhos. Uhum. É tudo muito organizado. Muito organizado. Uhum. E eu aí, essa... Aqui... Vocês possam entender isso que a Karen está falando, é fragmentação e é um processo muito lindo que todos vão começar a fazer. Mesmo que ela esteja acordada fazendo alguma coisa, a alma dela uh, se fragmenta e vai fazer outra coisa. Isso é um processo muito bonito, algumas pessoas já conseguem fazer isso, outras já vão conseguir fazer não, tem, não é que ela fique inconsciente nem nada, não. mas é um trabalho assim, já quando a alma já está mais integrada, ou seja, uh, uh, provavelmente, não, com certeza, a Kellen, quando ela recebeu essa morte, essa, passou por essa EQM, ela recebeu mais partes do seu ser, né? Digamos que ela... Houve sei, uma reintegração monárquica 4% reintegração monárquica Sim, eu recebi, eu recebi a força de 144 consciências 144 consciências, maravilhoso é. Então ela se torna mais expandida, mais consciente E pode fazer trabalhos diversos Mesmo estando aqui trabalhando numa coisa Ela está lá fazendo outra coisa, fazendo outra coisa é uma coisa muito bonita, gente, Sim. muito linda que a Keorin faz. E é uma coisa que futuramente muitos estarão acessando, né? E isso Sim. é maravilhoso, porque a Keorin está aqui também como uma inspiração para que nós possamos ver um estado de espírito tão elevado e sentimos aquela empolgação. Eu vou continuar no trabalho, eu vou me expandir mais, já, logo vou estar... Fazendo isso também, isso é maravilhoso, isso inspira a gente, inspira. Muito obrigada, Kéorin, que lindo. Obrigada, Na verdade, todos triste. nós estamos nessa nesse caminho dessa reintegração monática, né? Ninguém nasceu aqui para ficar num ciclo de reencarnação. Nós todos nascemos para fazer o nosso trabalho e voltar para para casa do Pai que é a Mona. Nós todos. A casa do Pai que é a Mônada. Esse esse é o nosso caminho aqui. O nosso caminho não é vir e ficar retornando. Nós temos que vir e se utilizar. A gente tem que aprender a, a fundir matéria e espírito através da reconexão com a nossa alma, né? Então, uhum. porque nós temos o espírito, que é a mônada, só que a gente uhum. não consegue é, a conexão com a mônada se não conectarmos primeiro com a nossa alma. Então, tem muitas pessoas aqui sem alma, muitas pessoas sem alma. E essas pessoas uhum. que estão sem alma precisam fazer o retorno, elas precisam se reconectar. Né? Então precisa de, de fazer um autoconhecimento, precisa se relembrar o que é para se conectar com a alma. É só assim que a gente consegue fazer a reintegração. E quando a gente faz a reintegração, recebemos a força do Espírito. Né? Uhum, a força do uhum. Espírito é você... Quando você recebe a força do Espírito, você não tem mais perguntas. Tipo, você não tem mais dúvidas. Você é a pergunta uhum. e você é a própria resposta. Quando você tem a reintegração monática. Você não uhum. precisa mais lançar perguntas para o universo, sabe? Não precisa eu mais receber, é, e, e pesquisar sobre alguma coisa. Você simplesmente fecha os olhos e você acessa todas as respostas. Isso é o que acontece quando a gente tem uma reintegração monárquica. Nós somos a pergunta e a resposta o tempo todo, né? E isso aconteceu comigo em 2019, tá? Agora, uhum. em 2023... Não, em 2020... Quando foi que eu te... fui? Não, Falou foi em outro... Em o ano passado, a gente está em 2023, então. foi no é passado isso. em outubro de 2022. Ah, isso, é normal é. acontecer, é. meu amor. É. Bem-vindo ao clube. Que ano estamos, por favor? Eu sou do futuro, eu sou do passado, não sei mais. Por favor, me ajudem, me compreendam. Que é? vai me matar maravilhosa! <risos> Bom, vamos lá em outubro Fala, do então, ano passado. Ano passado 2022, né, eu tive tá. a uhum. morte, que foi a morte emocional. A morte uhum. emocional essa foi mais forte do que a que eu tive em 2019, porque aí eu tive a morte corporal, a física. Eu precisei é, morrer fisicamente. Para que um trabalho fosse feito no meu corpo. Uhum. Então, eu fui para a floresta, né? Que eu, eu conto essa história bastante. Foi, é, Eu tive que ir para a floresta uhum. sozinha. Sozinha, completamente sozinha. Eu nunca fiz nada sozinha na minha vida. <risos> eu tive que dormir na floresta sozinha para ter essa morte. Eles não me avisaram que ia ter uma morte. Mas eles já vinham me preparando desde fevereiro de 2022. Através daquela reprogramação que eu tive. Né? Eu fui preparada. Tá. Pra... Uhum. E, e aí quando eu tive essa morte na floresta Aí eu fui levada realmente para o lugar de onde eu vim Ali eu ali eu tive realmente aquela experiência de Aham, daqui que eu vim Aqui foi o começo de tudo Ali eu, tu eu tive uma experiência Boa né? Aí para outro planeta, fisicamente? Planeta? Não, planeta é terceira Nada. dimensão Nave é terceira dimensão Eu fui tá. levada para a fonte Eu fui levada para a fonte uhum. Que lindo. Eu fui levada para pro, o pro avatar de onde eu vim Ali eu, eu pude realmente saber qual foi o começo de A tudo né? uhum. Então ali eu encontrei todos os seres Que eles não me permitem falar quem eles são tá. né? Mas eu encontrei uhum. ali todos os seres do meu avatar e encontrei, fiquei sabendo também dos outros avatares ali uh, Os avatares uhum. são aqueles que depois da fonte A fonte é una, né? Aí ela se torna três e depois sete E uh, e eu encontrei o meu avatar, um desses sete Que foi o lugar de onde eu me desloquei Eu me fragmentei uhum. deste avatar, né? E eu sou parte de um avatar que muitas pessoas conhecem as energias desses avatares Então eu encontrei todos eles ali e ali foi me explicado o que são os universos, o que são as dimensões. Lá foram me, foram me mostrado tudo. E o planeta Terra foi me mostrado de uma forma totalmente diferente. da forma que eles veem o planeta Terra. O planeta Terra é, é infinito. É infinito de para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. O planeta Terra são várias realidades. Não é só um planeta bolinha que a gente vê, né? O planeta Terra é uma coisa uhum. incrível. E aí, eles me, deram todas as, as, um, eles me deram todos os códigos para eu trazer de volta. Todos os códigos. Eu tinha que tra trazer esses códigos. Essa é a minha missão. Tá, e uh -huh. antes de eu, de eu voltar, eles pegaram toda aquela informação, todos os universos, tudo, e jogaram para dentro de mim. Ah, assim, olha, isso, eles falaram assim para mim, isso é você. Aí veio tudo para dentro de mim, toda aquela informação de que toda, toda a fonte sou eu ali quando quando isso aconteceu eu me recordo muito bem porque lá eu só era uma energia eu era como se fosse uma nota musical né? nesse lugar uhum. todos os seres era como se fosse nota musical e assim a gente se comunicava né e quando uhum. isso tudo entrou dentro de mim a minha energia foi para trás assim foi para trás para trás para trás porque tudo era tudo eu ali né E aí eles falaram agora você volta e agora uhum. você vai manifestar o amor através da alegria e o seu único objetivo agora é amar. Somente amar. Então, ali foi retirado todos os sentimentos. Por isso que eu chamo de morte emocional. Ali foram retirados todos os sentimentos. Porque a grande mazela do planeta Terra são os sentimentos. A gente uhum. tem as emoções, mas a emoção uhum. não pode virar sentimento de maneira alguma. É isso que uhum. nós estamos aprendendo a gerenciar aqui. E aí eu voltei. A hora que eu voltei para o meu corpo, eu tive uma parada respiratória, né? A hora que eu voltei para o meu corpo Eu voltei com toda aquela expansão que eu tive lá Eu voltei com toda a expansão Então desde lá eu tenho só a vontade de amar Desde lá eu só tenho a, a eu só tenho a vontade de repassar os códigos que me foram dados E é isso que é o meu trabalho agora Eu só repasso os códigos né, o tempo todo e, e, e simplificar o que é a espiritualidade Eles me pediram para simplificar porque está todo mundo muito iludido com o que é espiritualidade. E espiritualidade é somente amar. Com, só amar. Com raciocínio, com intelecto, raciocinar a espiritualidade. É. E naquela hora a está trazendo o que é diferente. E Sim. E aí foi quando, foi quando tudo mudou na minha vida, né? Aí mudou realmente tudo. <risos> a partir de outubro de 2022 foi quando a minha vida mudou completamente. Eu sou eu recebi lá uma outra consciência ainda, né? Você imagina que quando você encontra os avatares, <risos> é, você volta com toda aquela informação. Não tem como você chegar aqui e ser a mesma pessoa. Não tem como você pensar da mesma maneira que pensava antes. E não tem como viver como você vivia antes, né? Então, agora é simplesmente o trabalho. Eu estou aqui para o trabalho e o trabalho é a alegria. É somente a alegria. Que coisa mais linda Kelren, maravilhoso Maravilhoso <risos> Gente, isso que a Kelren trouxe aqui Serve para todos nós Colocar alegria no nosso trabalho Tem coisa mais divertida E é tão benevolente É tão iluminado A Kelren passou por várias coisas Se conectou né? No caso, se reintegrou monadicamente falando E ela descobriu que a alegria, o amor e a simplicidade são a fórmula mais fácil de chegar na tua própria luz. Não precisa estar confundindo, racionalizando, não precisa estar entrando nisso. Tu pode estar se conectando através da alegria. Tem coisa Só. melhor, não é libertador saber disso, eu acho libertador. É, eu eles, acho é. libertador. eles me disseram. Então, a, na verdade, o passo, o único passo para a gente conseguir reconectar com a alma é a alegria. Não existe um outro caminho. Então, nós hum. somos o caminho, a verdade a vida, ninguém vai ao pai, que é a Mona, né? se não for através de mim mesma. Então, para eu conseguir uhum. essa reconexão com o Pai, eu preciso primeiro ter a alegria para me reconectar com a alma primeiro. Então, eles me mostraram o um planeta Terra cinza, cheio de zumbis. As pessoas estão todas sem almas. E agora uhum, o dormindo. caminho é reconectar com a alma para que haja uma reconexão com o Espírito que é a mônada, uhum. né? Então todos nós estamos aqui nesse caminho, não é? Não existem os escolhidos, todos nós estamos no caminho e todos nós podemos reconectar com a alma novamente. Mas o único caminho é a alegria. Então, se todos nós focarmos na alegria, que é paz absoluta, ah. né? Então existe um passo a passo. Primeiro é o desapego, o desapego ah, é, nos pessoal, leva à liberdade. Muito né? Desapego, liberdade, a liberdade nos faz sentir paz, a paz nos transmite alegria e a alegria faz com que a gente manifeste o amor que somos. Então, são esses cinco passos que nós precisamos sempre ter em mente para que a gente consiga fazer a reintegração com a nossa alma e com o espírito. Uhum. né? Então, a alegria é a chave. Dicas de né? ouro, pelo amor de Deus. Vamos lá. <risos> Vamos inserir isso na nossa vida, porque assim, eu sei que a Kellen aqui falando, ela não está só falando para a nossa mente, ela carrega códigos de luz na voz dela. Eu sei porque eu canalizo, então eu consigo perceber. Vocês estão recebendo uma informação carregada de códigos de luz que vão ir para o coração de vocês também. Então é o momento de aproveitar isso para estar tá cognizando isso no coração de vocês. É. Nossa, maravilhoso é. Pode repetir só mais uma vez, Kéori, Meu amor Sim. O primeiro passo é o desapego E o é. desapego ele leva A pessoa a sentir a liberdade Quando a pessoa sente a liberdade Ela sabe o que é paz E quando ela sente paz Ela sente a alegria Que faz com que ela manifeste o amor que ela é e quando ela começa a manifestar o amor, expandir o amor, é quando há uma reconexão com a alma. Porque a alma, ela é uma energia, uma tecnologia que só consegue grudar na nossa energia novamente quando há essa manifestação de amor absoluto, que é o amor incondicional. Não é o amor que a gente romantiza aqui, mas é o amor incondicional da, da fonte. né? Que é o amor puro, que é a verdade absoluta, que é a alegria. Né? Então é nisso que a gente precisa focar agora Porque um, tudo está acontecendo muito rápido né? E a, a transição está aqui E se a gente não acompanhar essa frequência A gente vai ficar no sofrimento As pessoas ficarão no sofrimento Adoecerão, o corpo padecerá né? Então é tudo uma escolha E as pessoas que estão padecendo não voltarão mais para cá Então é necessário agora fazer a escolha de querer transitar e querer reconectar com a alma então eu sempre falo todas as minhas lives tem código todas as minhas lives tem uhum. código é. então quando as pessoas conseguem é, reconectar através da mensagem repassada com o um código ela sente né as pessoas que sentem sempre me dão um relato que tem sintomas depois <risos> então incluindo <risos> eu você também, as pessoas sempre ah. tem sintomas, então quando as pessoas simplesmente focam naquilo que eu tô falando e recebem os códigos elas com certeza uhum. vão conseguir fazer esse passo a passo e isso é o segredo e é muito simples, a espiritualidade não é complicada, o amor não é complicado, mas é que a mente quer complicar, né? A mente quer procurar lá fora as... as as respostas, quer é, que é, que é ferramentas, quer é, que é canalizações, né? Não, isso, a espiritualidade é muito simples. É simplesmente o sentir, é o amor e é a alegria. Isso é a espiritualidade. É para essa, essa direção que eu estou, na verdade, guiando as pessoas. Desmistificar tudo que está sendo mostrado lá fora. Somente focar na alegria Nossa. e no amor. Maravilhoso. Sabe que... Amando tudo isso né? Amando isso que está trazendo Os arcturianos, eles sempre trazem Coisas nesse sentido, sabe? Desmistificar um, Estar sentindo Ao invés de raciocinar tudo, Todas essas coisas Vêm sempre nas canalizações Que eu recebo, né? E como isso às vezes é criticado pelas pessoas, porque elas querem informações racionais, elas querem, querem uh, é, compreender né? com a mente, né? E acham que, de repente, se não for assim, ah, aquela pessoa não está conectada realmente. Então, eu fui entendendo né, o quanto a gente pode ser tridimensional, mesmo num caminho de ascensão a 5D. O quanto a gente pode pegar os ensinamentos 5D e os conhecimentos 5D E colocar eles dentro de uma caixa intelectual e racional Onde a gente classifica, tabela e organiza tudo E acha que está sendo 5D Mas a 5D e acima, ela é uma energia diferente Ela não é mais assim, isso é 3D Então, deixar o coração sentir, facilitar Sair do raciocínio e estar se conectando pode ser um passo gigantesco, enquanto que estudar, estudar, estudar e saber muito e falar muitas palavras difíceis e tal, pode ser uma, uma forma de o ego estar entrando pela porta dos fundos, disfarçado né? Não, tu tem que entender mais Tu tem que ter mais conhecimento Conhecimento é através da leitura É através de ouvir canalizações E não sei o que, não sei o que E aí você fica presa em algo sutilizado Por exemplo, você antes lia muitos livros Fazia várias faculdades Para ser inteligente, para ser considerado alguma coisa E aí você vai lá e pega os ensinamentos sem poder E coloca desse mesmo jeito Não é assim porque Sim. Porque o coração agora ele quer falar, ele quer Sim. conversar, ele quer ouvir. É. E o coração não se expressa através do raciocínio, através de decorar e tal, e tal, e tal. Ele se é. expressa através é. do sentir, do amar, do sorriso, da brincadeira. A brincadeira saudável, como a Kelly nos trouxe aqui. Isso é maravilhoso, sabe? Estar se conectando com a alegria... Eu acho assim, a Karen me conhece, ela me conhece, a gente não se conhece muito, né? Mas a gente, tá a gente se melhor, sente. Né? A gente se sente, né? Então, é, a Karen sabe, né? Às vezes, quando eu entro em baixa vibração e eu tenho que canalizar alguma coisa assim, eu, eu muitas vezes me sinto perdida. Quem é que chega sempre? O Sananda. Por quê? Porque o Sananda já esteve na Terra. Então, ele sabe o que é brincadeiras humanas, Sim. né? Sim. E aí, eu sempre percebia que o Sananda chegava e fazia uma brincadeira quando eu estava muito triste, mas uma coisa bem boba, assim, e eu solto uma gargalhada, porque ele sabe que eu sou frouxa também, né? Então posso... <risos> ele sabe, né, que eu vou começar. A rir. Então, ele soltava uma brincadeira, assim, é muito engraçado, porque a gente pensa que o Sananda é todo sério, não sei, mas ele não é, gente, ele brinca, ele ri, ele dá risada. Aí ele vem com uma veste branca. Só porque ele sabe que eu vou rir disso Com uma veste branca E um, um negócio assim, dourado assim, Porque ele sabe que eu Relaciono essa imagem A uma coisa que eu vi no pica-pau De um santo, sabe? Quando eu era criança Tá na minha memória guardada Então pra mim Ele simboliza, sabe? Uma coisa assim, ó oh, Vamos se ajoelhar na frente desse ser E ele sabe que eu vou rir Aí ele chega com aquela roupa eu já começo e já começa a rir Daí Ele fala... Aí ele bate e faz assim, que isso? Que isso? Vamos se aprumar, vamos lá, vamos lá. Uh, como é que ele diz? Aprume-se, aprume-se, recomponha-se, recomponha-se. E ele sabe que eu vou rir. Quando eu começo a rir, os arcturianos chegam. Porque eles, eles já estão ali, não é que eles chegam, a Karen sabe disso, eles já estão ali, mas eu não tô vendo eles, não tô conseguindo acessar eles, porque eu tô triste, tô preocupada, tô braba, tô nervosa, tô angustiada, e aí o Sananda chega, faz a brincadeira, e a partir daí eu consigo conectar com eles. Por que, que eu tô contando isso? Para que vocês possam aplicar isso na vida de vocês. Quando estiverem tristes, a maneira mais rápida de elevar a vibração é a brincadeira, é o sorriso, é a alegria, que é a mesma coisa que a Karen também nos trouxe aqui. Isso é importante, é. gente. É. Às vezes ficar é. conectando só com notícias, né, é. com assim conteúdos que nos que vai te colocar para baixo, não vai. Gente, isso não é produtivo, não é saudável. Então é. assim. Por que não buscar alegria? Por que não buscar ligar para um amigo teu que vocês vão brincar, vocês vão conversar, vocês vão rir. É. Não sei se uma live talvez ajude vocês. Assiste uma live, live da Kelly. Meu Deus, o que a live, A live de quarta-feira. A minha live de quarta-feira tá. com o Glauber leva todo mundo para a sétima dimensão de tanta gargalhada. <risos> Olha, eu aconselho vocês a irem de quarta-feira no meu canal, porque vocês vão é, rir muito, muito mesmo. Eu vou anotar aqui. Eu vou aqui, pra não dá tanto tempo. A gente vai tá para sétima dimensão rapidinho na minha live de quarta-feira com o Glauber. <risos> Sabe, eu falar, Botei aqui. Amora. Pode que falar, é meu amor. O espaço ah, é teu, vai as pessoas elas me perguntam assim mas mas como é que você consegue né ficar nessa nessa frequência porque imagina só para eu não comer para eu não dormir né eu durmo só três horas não pois como é. nada eu preciso estar com a minha mente totalmente equilibrada e minha emoção também né eu não posso ter um desequilíbrio porque senão eu vou sentir fome o que dá fome é o desequilíbrio mental são os pensamentos aleatórios isso dá fome porque isso Precisa de muita energia para ser digerido, né? Agora, tá. ah, para a gente conseguir ficar com o nosso emocional e o mental equilibrado, é necessário o desapego do mundo lá fora. É necessário a desconexão do mundo lá fora. Para a gente conseguir se conectar com o interior, é preciso a desconexão com o exterior. Por quê? Porque o exterior é simplesmente um reflexo do nosso interior. Então, se a gente se iludir olhando simplesmente o que está lá fora e nos esquecemos de dentro, a gente fica triste, a gente se esquece que somos. Agora, quando a gente se desconecta lá fora, porque sabemos que toda a realidade ao nosso redor é construída no interior, a gente vai fechar os olhos, vamos para o interior e a gente vai sentir paz, a gente vai sentir alegria. Porque nada mais lá fora vai conseguir influenciar a gente. Então, eu não escuto nada do que acontece lá fora. Eu não assisto televisão. Eu não leio jornal. Eu não, eu não recebo nenhuma informação, Kiara. Nenhuma. A não ser quando eu vou fazer projeção astral em algum lugar. Eu sei o que vai acontecer, né? Por isso que a gente vai trabalhar em um lugar. É só dessa maneira que eu recebo informação. Mas o que acontece de catástrofe no mundo, eu não recebo nenhuma informação. Então, como é que meu mundo vai ficar triste, né? Se eu não receber nenhuma informação E agora? Se eu estou Trabalhando em mim para ser alegre Eu vou conseguir ajudar as pessoas Eu vou conseguir ajudar todo mundo Inspirando elas a serem alegres também Agora se eu entrar no mesmo barco E ficar triste E, e querer e ficar desesperada Eu não vou conseguir ajudar ninguém né? E Agora se cada um de nós Na sua casa Fizéssemos esse trabalho de sentirmos Alegres, em paz, imagina Uma rua cheia de casas e cada um trabalhando na sua alegria. Quando todo mundo vai para a rua, ninguém precisa de nada de ninguém. Todo mundo já é pleno. Imagina. Né? Imagina, imagina. É e aí, esse, essa é a cura do planeta Terra. É cada um dentro da sua casa, do seu templo, cuidando da sua alegria, da sua plenitude, para quando sairmos lá fora, sermos contribuição de paz e alegria. E aí ninguém vai mais precisar de ajuda Ninguém vai mais ter um complexo de rejeição Ninguém vai mais ter carência Porque somos completos Então o trabalho é interno E é sempre com cada um de nós né? E é isso que a gente precisa Inspirar as pessoas a viverem né? Ai, que lindo Gente que ensinamentos valiosíssimos, valiosíssimos. Muito obrigada, Karen, por ter trazido com tanta clareza uma coisa tão importante. Hum. Por que não, né? Por que não entrar para dentro? Por que ter que participar destas coisas, baixar a tua vibração o tempo todo, sentir diversas coisas, principalmente quando nós não podemos fazer nada? Eu também fico sabendo de muitas coisas depois, às vezes até pelas minhas pacientes e tal, e tal. E eu, eu entendo que as pessoas Digam, ah, é, de, é nada e tal, mas acontece Que quando tu A Kelin, por exemplo, tu escolhe se conectar Fortemente, tu tem que fazer Uma escolha, não adianta E olha gente, escolher Ir para um lado mais saudável Pode ajudar muito mais gente Do que escolher entrar no drama E participar dele, baixar tua energia Tu não tá ajudando ninguém assim E não adianta, não adianta E a maioria, 90% das pessoas Está fazendo isso Talvez não 90, mas a maioria está fazendo isso. Então, por que não fazer diferente? Por que não ir para um lado alegre? Você não, não vai estar tá sendo frio se você tentar cultivar alegria, já que está acontecendo tais e tais coisas. Você não vai, porque você pode estar simplesmente ajudando o planeta. Eu fiz uma canalização na Glade uma vez, com os arquiturianos, eu, os arquiturianos uhum. que fizeram, eu só fui ferramenta. Isso aí não existe. Então, assim, eles disseram o seguinte, quando teve a guerra da Rússia-Ucrânia, uh, né? Tava no auge. Uhum. Então, eles vieram dar uma dica, né? O que, que podemos fazer para ajudar? E eles falaram exatamente o que tu falou, Kéron. Cultivem a alegria dentro do coração de vocês. Uhum. Cada coração que cultiva uma alegria gera uma energia. Sim. Essa energia ela é, ela fica armazenada e ela se conecta a Gaia. Quando Gaia recebe essa energia, ela pega ali a luz e carrega como um rio para os pontos que está precisando de mais luz. No caso, naquele momento, era a Ucrânia e tal, mas tinha outros pontos, eles disseram assim, nós vemos tudo de cima, então lá é o que está aparecendo na TV, mas tem outros pontos que estão piores, né, no caso assim, estão precisando de mais luz do que lá, ok. Então assim, ó, quando vocês criam alegria, quando vocês criam amor e compaixão, vocês ajudam sim cada um que está sofrendo, por quê? Vocês criam ali uh, uma luz que é armazenada como energia de luz, e essa luz vai lá. Então, gente, isso para mim mudou a minha vida, né, essa canalização. É. Uh, porque, por mais que eu já soubesse disso, eu nunca tinha recebido isso a nível de canalização, e agora a Keuryn vem aqui e traz essa beleza de informação maravilhosa. Então, assim, gente, quanto mais pessoas verem e se conectarem com isso que a Keuryn trouxe aqui, Melhor para o planeta, melhor para a família de vocês, melhor para os amigos de vocês, para os bichinhos de vocês, para todo mundo. Criem alegria, criem paz, criem amor. E vocês é. vão estar ajudando muitos seres vivos desse planeta. Sabe? Porque eu fiz gente, essa pergunta para eles. Só chorar daqui a pouco. Vai, fala, mamãe. Não, eu só a criança. Só, só <risos> completar aqui que eu fiz essa pergunta. Não chora, Kiara, porque eu também sou chorosa. <risos> chorando segura segura Não. por favor segura tá então eu, eu fiz essa pergunta para ele eu falei assim como que a gente pode contribuir da melhor maneira no planeta terra e ele a única resposta foi elevando a nossa frequência porque nós somos células dentro de um corpo da mesma forma que as nossas células estão dentro do nosso corpo, e a gente precisa, através da nossa mente saudável, ajudar as nossas células a se elevarem. Porque nós somos Deus para as nossas células, que são miniaturas de seres humanos trabalhando dentro de nós. Então, quando cada célula do nosso corpo eleva a frequência, nós, nosso corpo eleva a frequência, e assim a gente ajuda a Gaia a elevar a sua frequência. E isso acontece através da alegria, somente através da alegria. Então, a nossa única contribuição no planeta Terra, eles falaram, é a única contribuição, é elevando a nossa frequência através da alegria. É a única contribuição. Não estamos aqui para fazer outra coisa a não ser elevar a nossa frequência. Isso, para mim, foi muito forte. E é por isso que a minha missão agora está muito forte. Vamos manifestar o amor através da alegria. É só isso. Sim. Isso é espiritualidade. Nada mais é espiritualidade. Sim. Eu formo terapeutas. E, é, e às vezes é, eu tenho um módulo lá sobre cura energética, sabe? Você Sim. tá escutando o barulho? Tá tendo uma interferência bem é forte. Que é tá? É... É. É. Agora a nave tá aqui, tá? Só... Meus irmãozinhos, por favor, vamos abaixar aí um volume que tá muito alto. Ah. <risos> vamos lá. <risos> Vai Vai pro três. <risos> Também tá, tá bem aqui. Porque eu tô entendendo o que eles estão dizendo também. Tá, tá, bem, tá bem forte, mas vamos abaixar o volume. Porque... Tá. tá. Amados, olha só. Queridos, vamos lá. Olha aqui a tabela da audição humana. Olha só que lindo. Olha que a querem quer que tu olhe também. É. Aqui, Sim. gente, vocês estão nesse volume aqui, vocês estão no 8, tá? Os motores, os controles, os códigos de luz que vocês estão passando através da Kellen, através da Kiara. Então, pessoal, vamos botar no volume 3, tá? Para audição humana. Como é que Sim. é? O que que. Não, está eles... Ainda tá Sim. forte? É, eles estão falando, falando aqui junto com, Eles estão tá. falando junto comigo, mas tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele, na verdade, eles também estão me passando códigos aqui, né? Eu sei. Sim, não. Tu passou é. código através Sim. de tudo que tu falou. Espera aí, eu vou trocar aqui. Às vezes ajuda. Só um pouquinho. Ajudou um pouquinho? Daqui a pouco começa de novo. Porque eles rastreiam. Uhum. O... Os... Eles rastreiam, vai entrando num fio, sabe? É, um, é tipo um líquidozinho você deve ter visto. É, vai entrando no fio vai ficando mais forte. Daí agora eles vão começar a colocar por aqui. Mas vamos lá, Fala, meu anjo. Fala, é, vamos lá. Não, então, e é, eu tenho um módulo na, no meu curso para formação de terapeutas e, e é cura energética. E quando chega nesse módulo, os meus alunos esperam uma técnica, esperam uma ferramenta. E eu digo, uhum. não existe ferramenta para trabalhar com a espiritualidade. A única coisa é o amor. E a gente precisa aprender que somos a própria ferramenta. E quando a gente aprende a expandir o amor, nós seremos a cura energética. Porque ninguém aqui para usar nenhuma ferramenta para curar ninguém. Uhum. Nós estamos aqui para sermos a própria ferramenta, nos curarmos uhum. e através da nossa inspiração de vida, de como vivemos e nos curamos, a gente ajuda outras pessoas a se curarem também. Então, nesse meu módulo, fica aquela expectativa, que hora ele vai trazer uma ferramenta? Né? Vamos poder usar uma fer... Não, a ferramenta é vocês. Uhum. Vocês vão aprender aqui a expandir o amor que vocês são. Porque a única coisa que cura é o amor, é a alegria. É isso, né? Então, assim, é a simplicidade, essa é a espiritualidade, a simplicidade. Uhum. E quando nós estamos totalmente abertos, nós somos a pergunta e a resposta o tempo inteiro. Não temos mais dúvida de nada nessa vida, somos a clareza absoluta do que somos, do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. E é essa clareza que todos nós precisamos ter, através desse tempo. Trabalho lindo, que é o da volta para a casa do pai. Todos estamos aqui para voltar para a casa do pai. Ninguém vai ficar perdido. Né? Só que nós Ninguém podemos vai... fazer isso de forma consciente. Não é necessário sair desse planeta. Não é necessário morrer para a gente ter essa consciência. A gente pode fazer agora. É muito mais rápido fazer agora. Né? E para isso eu e Kiara estamos aqui, né Kiara? Para conseguir outra, trazer viveza né? nesse Nossa. caminho. E... Isso, e podemos assim né, Aproveitar essas energias Da transição planetária Utilizar elas a nosso favor Para estar entrando nessa leveza Nessa alegria que a Kelly está trazendo aqui Gente, isso Quando eu ouço pessoas assim Conectadas com a Kelly falando isso Os arturianos, seja lá quem for eu, Isso me dá uma leveza No meu coração Porque tira todo aquela, aquele Peso, sabe, de que tu tem que Sofrer ou que tu tem que saber Ou que tu tem que se sacrificar Isso é passado, isso é as religiões Ou sei lá, não importa Mas gente, quando, cada vez que Eu reforço isso no meu coração Eu sinto uma coisa muito boa assim, Um aconchego Pode ser simples, pode ser fácil Pode ser alegre, pode ser risonho E É maravilhoso Estamos então, aqui para pode... nos aventurar a gente, para tem, a gente tem que brincar, a gente tem que abrir a porta janela todos os dias e fazer a pergunta Olha, estamos num parque de diversões, com o que, que eu posso brincar hoje? Posso ouvir mais? <risos> é esse o segredo! Só temos o agora, então, só agora. temos o hoje, então é hoje que eu tenho que brincar eu Não tem que esperar semana que vem, ano que vem, ou quando tiver dinheiro <risos> quando... Não, a gente tem que brincar agora, a gente só tem o agora gente, agora. agora, é <risos> Agora. É que... essa presença que, que nos vai trazer paz É somente essa presença A hora que a gente sai da presença A gente avacalha com a nossa vida é. Então temos que estar sempre presente E no agora eu quero sempre brincar No agora uhum. eu quero estar sempre feliz Porque é só uhum. no agora que eu consigo fazer o milagre da vida acontecer Somente no agora E vamos repassar isso para todos, pessoal Vamos compartilhar essa live Com quem a gente puder Imagina estar colocando isso, estar trazendo mais disso, disseminando essa informação tão valiosa, tão importante para esse momento. E para nós, hum. amar-se né, a si mesmo, amar aos outros, amar Gaia, é simplesmente ser alegre, ser feliz. É Kelly, meu amor, gratidão infinita por tu ter vindo aqui. Eu fiquei eufórica de felicidade. <risos> Ai, foi tão lindo estar aqui A primeira live lá não deu muito certo com o som Mas olha só como que é lindo, né A segunda live foi uma mensagem tão bonita E olha os seus, A sua equipe estava toda aqui Comigo <risos> Todas Não, sabe por que eles estão me ajudando? Eles me ajudaram aqui dando informação Porque enquanto a gente está aqui na live Tem algumas pessoas aqui que estavam precisando de ajuda uhum. E aí e, uhum. uh, enquanto eu estava aqui falando com vocês As minhas outras partes estavam ajudando E você também estava ajudando E eles estavam aqui uhum. comigo <risos> Para me dar o suporte Para eu continuar presente na live Para continuar falando Meu Foi Deus. muito bonito Elas são maravilhosas né? é. hum, Lindo, nossa. lindo demais É muito amor é muito ale... na, na verdade é muita alegria, <risos> é muito alegria. É muito, Então muito, eles estavam falando alegria. aqui Junto comigo para me ajudar e estava muito alto, estava bem alto mesmo. <risos> É um mais baixo. Ah, mais <risos> uh, É meio. Ah, tá? eu sei que é meio sobrenatural, mas pelo menos não fui eu que fui abduzida na frente da câmera com a Kelly, porque a Kelly foi abduzida, tá pessoal? Se vocês não não acreditam em mim, vocês vão lá no canal dela e assistam a live que ela foi abduzida, tá? Não tem problema. Depois bota o nome nos comentários da live para o pessoal assistir. Então, Bom. Foi muito foi engraçado. <risos> foi muito engraçado, mas foi sério. Foi um trabalho sério que eles fizeram comigo lá. Foi uma abdução e meio que necessária. Naquele momento, né? Tinha que ser naquele momento. É, não, eles não podiam esperar. Uhum. Ah, Na verdade, eu recebi uma blindagem naquela hora, e tinha que ser aquela também. hora, exatamente naquela hora. Aí eu fui realmente abduzida, mas. É, mas foi assim, bem, bem interessante, porque as pessoas viram isso acontecer e as pessoas que estavam na live sentiram um arrepio, sentiram um puxar, foi, foi bem interessante, foi bem interessante mesmo. É, Acontece assim, essas paranormalidades, né, quando a gente está conectado. <risos> mas né? eu acho que muitas pessoas que estão aqui vão poder depois contar uns relatos, porque é, elas foram ajudadas. Muitas pessoas criaram ah, tem aqui nos comentários, gente, uhum. se puderem, porque a gente fica muito feliz, né? A gente quer contribuir, e daí um lê um o outro, se sente encorajado a colocar o seu. É maravilhoso, muitas curas acontecem, né? A gente sabe, a Marise, já a gente faz lives juntas e tal, né? E ela, às vezes, até né, nos coloca assim, ah, tem mil pessoas que foram ajudadas, uh, que não estão encarnadas, e assim ela vai, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Karen, eu ia abrir aqui e pedir para tu colocar os teus produtos O teu trabalho Mas eu sei que a agenda da Karen está lotada Até o ano que vem A única coisa que eu tenho Que eu posso oferecer realmente a, a gente Para atendimento eu não tenho mais espaço tá. Até janeiro até, até, do, vem, né? até janeiro a agenda está lotada Eu não tenho mais como a, marcar atendimentos E eu sei tá. que eu não vou mais dar atendimentos A partir do ano que vem né? Então isso é uma, uma informação ah, que eu preciso passar tem gente isso. Vai passar para algumas pessoas Vou Passar tudo para uh, vocês é, Vai passar para algumas pessoas o trabalho que tu faz isso. E aí essas pessoas a partir de 2024 vão começar a fazer esse negócio Já estou preparando esse eu estou preparando né? as pessoas que vão pessoas. continuar é. o meu trabalho, né? Exato. Então, assim, o que eu, eu posso oferecer? É. é, o que tu pode oferecer? Eu não, tenho amor? um curso gratuito, que é o curso dos 21 dias de conscientização que vai sair no livro. Ele é gratuito e é 21 dias de curso, que quando a pessoa ah, faz, não. faz bum na cabeça, expande assim, pá. Não tem como não a não pessoa nada. fazer esse curso não. e falar que continua a mesma pessoa. Esse é gratuito, ele está no tá. Facebook, se vocês forem no meu Instagram, vai ter um link para vocês clicarem. Ele chama 21 Dias hum. de Conscientização. Hum. É para todos, tá? tá. Esse, esse curso hum. eu não posso cobrar, ele realmente precisa ser gratuito. E é, é lindo o curso. Hum. E eu tenho também tá. o curso que eu preparo terapeutas exatamente pessoas que vão continuar fazendo o meu trabalho. Esse é o curso tá, Master hum. Coach, terapeuta de alinhamento. Né? São tá. seis meses de curso intensivo comigo. Esse eu posso oferecer para vocês. Hum. Então, se vocês forem no meu Instagram, Vai ter um link, é só clicar lá, vocês vão ter todos os links do que eu tô, posso oferecer no momento, tá? Só atendimentos que eu não posso. Ah, <risos> é isso. É, e esse, esse curso, Keren, ele é com aulas gravadas ou com aulas ao vivo? Tem, algum, tem um horário específico? Só porque o pessoal vai perguntar. O gra gratuito, ele é gravado, as pessoas podem fazer sozinhas, né? São 21 uhum. dias gravados de vídeos. Agora, o Master Coach, ele, é, ele precisa ser comigo uma vez por semana. Vai ter tá. material para as pessoas uhum. lerem ou, ou verem né, vídeos, mas uma tá. vez na semana precisa se encontrar comigo por seis meses, porque aí tá. vai ter todo o preparo, uhum. né? Tá, certo. E daí, os encontros são é um grupo de pessoas no Zoom? É, Isso. é assim? Isso. Tá. Toda quarta-feira por duas horas Eu acho que aí no Brasil é às 5 horas da tarde né? Tá. Toda quarta-feira e, e o grupo É no máximo 30 pessoas Então eu, eu sei que já vendeu 15 Parece que já vendeu 15 E vai começar tá. em maio agora né? E eu não, não abro mais vaga 30 pessoas porque eu dou atenção para os 30 Durante seis meses Sim, né? e é, é muita coisa Claro, tem que dar atenção hum. para todo mundo Sim, porque a então, pessoa vai, tá. ter que, vai ter que continuar o meu trabalho Vai ter que fazer né, o mesmo Então é bem intensivo o curso Claro, claro hum. e, e eu acho importante isso Que é um contato assim, com o professor, Sim. com o instrutor Ali tu tira dúvidas também Tem um monte de coisa A pessoa uh, trabalha em e tudo mais, é importante para tu estar, tá... tu é uma pessoa muito responsável em todos os sentidos tu quer estar tá formando as pessoas sabendo que elas estão realmente capacitadas em todas as partes, né, espiritual então Sim. isso é maravilhoso eu acho que é lindo, eu acho que é perfeito, maravilhoso é. e tá tudo no teu link tá, tree, meu amor tá, tá tudo no link tree, é. se as pessoas clicarem lá vai ter todos os links né para elas saberem o que que eu tô conseguindo oferecer agora né tá Tá. Ah, e tem o livro também. Tenho o livro. É... Da, eu tenho uma trilogia que é o primeiro tá. livro já já foi lançado, que é o desprogramar para despertar. Esse livro aí também é, é fantástico. Quem lê ele não consegue voltar a ser a mesma pessoa, né? Porque tá. ele traz é uma cartilha com exercícios de como desprogramar para despertar, né? E agora vai o segundo livro da trilogia está também no caminho. Tá. Vai ser lançado também tá. esse ano Mas mais pra frente O primeiro vai ser agora, os 21 dias de conscientização né? É tá tudo lá Quem clicar lá no Linktree vai achar todas essas informações Certo E o YouTube da Kelly é? Keryn.caneta Não, tá, Karen Karen é, só Keryn.caneta Você Procura o Procurou um... Acho. Tá Tá é. Gente, aconselho muito vocês a darem uma visitada lá no canal da Kelly. Tem muitos conteúdos maravilhosos enquanto vocês estão ouvindo, estão recebendo códigos de luz. Isso é maravilhoso. Podem estar sendo ajudados, podem estar ajudando outros. Deem uma olhada no link tri, tem já tem 15 inscritos aí, gente. Falta aqui, tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu amor, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Então, eu não estou fazendo muita divulgação Porque eu sei que, que vai rápido essas vagas Então, se as Isso. pessoas forem lá no meu Instagram Quase não tem nada de divulgação desse curso Mas nas tá. lives, de vez em quando eu falo E aí vai rapidinho as vagas embora Sério. Pois é Mas olha, área! eu te agradeço De todo o coração, foi uma honra estar aqui com você É a primeira live que eu estou fazendo aqui do Egito Foi com você, então assim Ai, que gostoso Agora sim, agora sim. Eu já estava muito feliz. Você é muito Ai, especial. Você é muito especial. Você, eu te amo eu muito. Bem, pessoal, Ai, Ai. meu amor, você é maravilhosa. Gente, te agradeço muito. Lá do Egito, ela mesmo assim aceitou né, o convite. Eu fiquei tão grata, achei lindo. Porque às vezes né, a gente está na correria, não dá tempo e tal, e mesmo assim a Karen. Ajeitou tudo para conseguir estar aqui Acho que é uma consideração maravilhosa Fico muito grata, meu amor, a tua ah, presença obrigada. aqui Com certeza ajudou a espalhar muita luz Para todos que estiveram aqui Todos que vão estar aqui agora E também futuramente o tempo não existe A gente sabe disso E está sempre convidada, meu amor ah, E você também, você também lá no meu canal, viu? As pessoas te amaram, te amaram assim Ai, que fofa que ela é de novo. A gente vai se juntar. Vamos fazer um vamos. dia eu, você e a Marise. Juntas. Vamos, vamos fazer, é? Bom, no canal da Karen eu vou até no fim de semana, porque eu geralmente não faço live nos fins de semana, mas no canal da Karen eu vou no fim de semana, porque é muito que legal. legal. É muito bom. Nossa, foi tão legal a nossa live, a gente se divertiu tanto. Meu Deus Verdade. do céu, uma energia maravilhosa. Eu, eu recebi também. Pessoas que te conheceram ali, né? Que foram porque uhum. eu convidei né? Nossa, eu recebi cada relato lindo, assim, que ouviram algumas coisas que tu trouxe ali, que se conectaram muito. Que, que coisa Sim. mais linda, né? A gente muito tá com as pessoas em. Né? Isso é maravilhoso. esse é, trabalho em conjunto é muito expansivo, né? E muito forte. As pessoas falaram, nossa, que Kelly vai, vai explodir a tela de tanta energia. Ah, tá. <risos> Cacá. Ai, que linda é, Ai, minha Ótimo, linda Então, olha, obrigada bem. de novo Foi Obrigado. lindo e, e a gente vai se falando Um beijo para todos que estiveram beijo. aqui Obrigada pela essa energia tão gostosa Que eu senti oh. né? E dei um relato oh. de vocês comentem é. aí é. o que, que vocês sentiram tá? Vou É passar. importante realmente. A gente fica muito grato é. Gratidão, quero te amo tá? Te amo. Oh, Manda tá as fotinhas do agente, tá? Tá Muito. bom. Um tchau, beijo, tchau meu querido Um beijo. Tchau, tchau, tchau, querida. Beijo. Tchau, tchau. tchau.